E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amiga, olá, amigo. A variação nas condições do tempo continua. Áreas de baixa pressão atmosférica jogam mais o clima abafado e a umidade que se transformam naquelas nuvens, cúmulo nimbus, que vem com chuva, trovoada, temporais, que são acompanhados vez por outra de rajadas de vento e causam até alguns alagamentos, como aconteceu ontem em vários pontos do litoral. Situação de instabilidade por todo o estado de São Paulo. Muita variação, tem sol... Tem calor, tem chuva e trovoada, principalmente à tarde, que pode se estender também em alguns momentos da noite. Não muda nada, canal de umidade vindo do norte do país e áreas de instabilidade se formando por causa também da nebulosidade que vem com os ventos do Oceano Atlântico. Grande abraço a todos! O aumento do tempo.